Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite do canal Negação Radical de Tudo negadores e negadoras desse sistema produtor de mercadoria artificial uma ditadura que nos domina né, e não nos deixa escolha a não ser forçosamente participar desse modo de vida bom, eu resolvi gravar aqui esse vídeo normalmente os artigos que eu coloco eu coloco é, para gravar com uma fala robótica né esses sites que vão interpretando mas achei melhor fazer uma gravação de voz agora porque afinal de contas a gente tem a possibilidade também de ir comentando né? ah, os textos o que daria mais trabalho com a gravação digital porque eu teria que fazer uma adaptação ou teria que fazer uma edição do vídeo, né? aqui não, aqui a gente vai lendo e comentando se necessário for. Então eu gostaria de ler com vocês esse artigo chamado a atual angústia do capitalismo do André Márcio Neves Soares, que saiu publicado no blog do Arlindo Denor, né, na sessão ensaios e textos libertários. E por que que eu acho que esse texto tem uma relevância, né? Aqui ó, então tá aqui, publicado por Arlinda Nor Pedro, no, no blog dele, né, é um blog que eu acompanho bastante, tem uns textos bem legais, da crítica radical, do colapso, enfim, é de capitalistas, e foge um pouco, ou um pouco não, foge bastante desses textos da esquerda tradicional desenvolvimentista, neodesenvolvimentista. Bom, esse texto é interessante porque nós estamos aí é, vivendo um momento, né? Esse mês de março de 2023, onde mais uma vez vem à tona uma nova crise, ou pelo menos o começo de uma crise estrutural do capitalismo, com um derretimento de todo o seu edifício especulativo, né, o estouro das bolhas, o Banco Credit Suisse pedindo um empréstimo, né, aí as ações disparam, ou seja, são os efeitos na política e na economia dos movimentos mais profundos da sociedade é, produtora de mercadorias e do colapso da acumulação de valor com base no trabalho. Né. nova plataforma de acumulação agora está alavancada em cima da pura especulação. Bom, então vamos olhar, ver se esse artigo ilumina para gente o momento que a gente está vivendo. Eu acredito que sim, eu não o li ainda. Vou fazer a leitura aqui junto com vocês, ok? E aí a gente vai comentando se for necessário. Então vamos lá. A nova angústia do capitalismo, André Márcio Neves Soares. No momento em que escrevo este artigo, o capitalismo, o sistema econômico prevalente na modulação da vida humana na maioria dos países do globo terrestre, encontra-se angustiado. Angústia eterna do capitalismo. E de quem vive sob o capitalismo, né? Seguindo. De fato, desde a crise dos subprimes americanos em 2008, o capitalismo selvagem, traduzido pela sua face mais horrenda, qual seja o neoliberalismo, parece ter perdido sua paz interior. Após a crise financeira de 2008, que ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, decorrente do aumento nos valores imobiliários, desvinculada do correspondente acréscimo na renda da população, o capitalismo sofreu uma perda generalizada de confiança e grandes setores do sistema financeiro da América e do mundo ainda estão com suspeitas pairando sobre suas cabeças. Seguindo. No entanto, a angústia do capitalismo parece estar bem disfarçada na recente discussão que envolveu alguns pensadores da pós-modernidade, como Evgeny, Evgeny Morozov, Jodidin e Cedric Durano. Parênteses, eu particularmente não conheço nenhum desses autores e nunca li nada deles. Se alguém quiser comentar alguma coisa depois a respeito desses autores, seria interessante. Seguindo, nesse sentido, antes de adentrar o cerne deste texto, considero importante resumir o que pensam esses intelectuais. Ah, ele já vai dar uma palhinha aqui pra gente. Né? A respeito do futuro desse sistema econômico predominante há dois séculos. Ou mais, né? pelo menos uns cinco séculos aí se a gente for tomar o capitalismo comercial. Seguindo, só assim poderemos estender o debate teórico para além do circuito intelectual no primeiro mundo e propiciar aos leitores uma visão crítica que englobe a perspectiva do porvir do ponto de vista de alguém do sul global. Entendo que a tarefa não é fácil, visto os sólidos argumentos de cada um. Entretanto, Penso que escapa a todos eles a percepção mais elementar a saber o objetivo final do sistema reprodutor de mercadorias capitalismo, enquanto sujeito ativo da transformação ontológica do ser humano e por tabela as consequências já nefastas para o planeta. Bom, aqui, aqui um parênteses, acho que ele vai fazer uma crítica a esses autores citados é, no fato que escapam a todas as suas possíveis análises, né? O fato de que o capitalismo é um sistema que tem como fundamento transformar dinheiro em mais dinheiro, apenas isso, né? E talvez as lógicas das crises deveriam ser analisadas deste ponto de vista. Né? Enfim, na ordem de como foi publicado na mídia, o primeiro texto que discorreu sobre a crise do capitalismo foi de Evgeny Morozov, Nota 1. Então vamos lá até lá embaixo ver essa nota 1 aqui, né? O texto é grande, hein gente? que eu vou ter que dividir em umas três partes a leitura desse artigo aqui. Nota 1 de Evgeny Moro Morozov. Ah tá, são as referências. Então esse texto saiu no site Outras Palavras pós-capitalismo, tecnofeudalismo ou o capitalismo de sempre. Acho que é esse texto aí que ele está se referindo. Voltando para lá, então. Nota 1. Um. Tá aqui. Aqui. No seu texto, Morozov critica os intelectuais à esquerda. Alguns não tão à esquerda assim, como Iannis Varoufakis, Mariana Mazzucato, Jodin Wolfgang Streck, entre outros, por flertarem com conceitos de um suposto tecnofeudalismo, como uma nova fase de acumulação primitiva do excedente de toda a economia global, agora fortemente dominado pelas grandes empresas de tecnologias, mas ainda atrelado ao antigo conceito extrativista do feudalismo. Por conseguinte, a lógica econômica feudal, pela qual o excedente produzido pelos camponeses era apropriado pelos latifundiários, seria a base para elucidar o seu regime sucessor, o capitalismo. Este, ao contrário dos meios de extração de excedentes considerados extra-econômicos no feudalismo, ou seja, de natureza política, quando os bens são expropriados através da violência ou simples ameaça promove os meios de extração de excedentes inteiramente econômicos, ou seja, pessoas livres são obrigadas a vender sua força de trabalho para sobreviver numa economia monetária. Bom, um parênteses aqui, um comentário, acho que eu estou entendendo do que, que o, o Morozov está falando, ou quem ele está criticando, porque recentemente eu li um artigo nesse Outras Palavras, do professor Ladislau Dombor, que ele fazia um, um certo aparato né, a respeito do, do capitalismo de hoje e traçando uma possível relação com o feudalismo, ou seja, que haveria uma classe de usurpadores, no caso hoje os rentistas, que se assemelharia à nobreza feudal, de certa forma, né, na extração ou na apropriação das riquezas então, acho um paralelo um pouco complicado, acho que as dinâmicas do capitalismo são diferentes, mas enfim é, ele traça esse paralelo para categorizar ou caracterizar essas duas classes o rentismo de hoje e a nobreza da época feudal como classes parasitas do capitalismo, né, classes parasitas uma no capitalismo e outra no feudalismo, eu acho que é contra isso que o Morozov está se colocando aqui, né mas vamos seguir para tentar entender. Todavia, Morozov não está muito interessado em qual paradigma deve ser considerado. Se no dito acima, de viés marxista, ou no paradigma dos historiadores não marxistas, os quais sustentam que o feudalismo não era um modo de produção atrasado, mas um sistema sociopolítico atrasado propício para surtos de violência arbitrárias, dependências pessoais e laços de fidelidade, baseados em crenças religiosas e fundamentos culturais. Para ele, o mais importante para a crítica de um feudalismo digital ou neofeudalismo, é identificar as principais características do sistema feudal, para viabilizar o exame de como elas podem reaparecer novamente. Nessa toada, entende que o feudalismo como sistema econômico precisa ter uma classe dominante parasitária que desfrute de um estilo de vida luxuoso às custas da miséria das outras classes que domina. Por outro lado, afirma que o feudalismo, como sistema sociopolítico, possui como ponto central a privatização do poder anteriormente exercido pelo Estado bem como sua dispersão por meio de instituições frágeis e não responsabilizáveis. Vamos seguir para aprofundar esse, essa compreensão da crítica do Morozov aqui, então. Apesar de Morozov entender os argumentos de algum desses pensadores quanto ao que confere à economia digital seu peculiar sabor neofeudal ou tecnofeudal, a saber que os trabalhadores permanecem explorados de todas as formas capitalistas antigas e os novos gigantes digitais são os que mais se beneficiam com seus meios sofisticados de predação, ele não concorda que empresas como Google, por exemplo, que tem seu negócio a girar em torno dos acervos de dados que ele é capaz de indexar e operar para produzir sua mercadoria de resultados de pesquisa, possa ser considerado como um mero rentista e não como uma empresa capitalista padrão. Dessa forma, Morozov entende que apenas uma concepção expandida do próprio capitalismo é capaz de abarcar a exploração e a expropriação em um único modelo. Para tal Desidério, cita Jason Moore, um ex-aluno de Wallerstein e a Higgy, que pode ter chegado, na visão dele, a um novo consenso, quando diz, o capitalismo prospera quando ilhas de produção e trocas de mercadorias podem se apropriar de oceanos formados por porções de natureza potencialmente baratas, fora do circuito do capital, mas essenciais para sua operação. Bom, vou seguir aqui antes de fazer um comentário, acho que eu estou entendendo a posição do Morozov agora. Vamos ver aqui, acho que agora vai ficar mais claro. Nessa perspectiva, Morozov acredita que o marxismo político deveria abandonar sua concepção de capitalismo como um sistema marcado pela separação funcional entre o econômico e o político. Ele acredita, assim como L. Woods, que a teoria econômica burguesa abstraiu os aspectos sociais e políticos que envolvem o sistema econômico e delegou ao capitalismo a capacidade de deslocar as questões essencialmente políticas da arena política para a esfera econômica. Logo, a emancipação socialista só poderia se dar com a consciência de que a separação entre essas duas esferas, política e econômica, é verdadeiramente artificial. Contudo, apesar de artificial, a esfera política foi fundamental para a constituição e consolidação da esfera econômica. Logo, apresentar o capitalismo como um sistema econômico que perpetua a separação entre o político e o econômico pode ser a forma pós-moderna de hibridizar a produtividade do capitalismo. Portanto, para ele, a impressionante acumulação que acontece por meio da inovação nos, nas gigantes do setor de tecnologia, em vez da predação e da expropriação, é a ironia final que mostra que o capitalismo de sempre ainda está muito vivo, a moda marxiana como sistema produtor de valor. Bom, é, eu acho que a posição do Morozov, então, é essa crítica mesmo a uma ideia de é, neotecnofeudalismo, um capitalismo feudal, né, acho que ele não concorda com isso e... E ele pega, por exemplo, as gigantes da Big Tech para mostrar que a classe dita aí pelos defensores dessa teoria do, do, do, do, do neo-feudalismo não é uma classe parasita, né? é uma classe é, que está ligada à reprodução do valor, né? uma classe que direciona o processo, enfim... E, e que não é de fato só uma classe parasita né? e ele vai pegar essa crítica ou ele vai aprofundar essa crítica é, querendo tentando romper com essa ideia de que existe uma separação é, profunda, uma clivagem entre economia e política né? porque se a gente faz uma clivagem entre economia e política aí sim dá pra, daria para entender essa classe como uma classe parasitária e Distante ou separada do movimento econômico. E ele fala que não, não é uma classe parasitária, como seria no feudalismo, distante das dinâmicas econômicas, mas é uma classe integrada a essa dinâmica econômica. Né? Então, é uma nova forma de, talvez uma nova forma de capitalismo, mas que mantém as bases da análise, ou que repõe as bases da análise marxista, né? que não separa estreito senso, um modelo com as dinâmicas econômicas uh, da sua representação política, né? se faz isso faz de uma maneira mais pedagógica mas não né, não afirma que exista uma, um rompimento né, na realidade entre essas duas categorias né, político e econômico e parece que o, essa análise de tecnofeudalismo neofeudalismo capitalismo -feudalismo, quer separar uma classe das dinâmicas econômicas. Acho que, tô, que o Morozov aí é contra né, esse tipo de análise. Bom, eu vou parar por aqui, depois a gente continua lendo e vê onde é que vai chegar essa crítica aqui. Valeu, galera. Até a próxima.